E a gente procura fazer o estreante um, um aluno, ou um professor, ou um, uma pessoa da instituição em que está sendo sediado. E dessa vez uma vez, que da Veiga, é, o, o nosso palestrante né, internacional, é o palestrante alemão da ITRA, né, que estão falando em resistência sexta-feira. Rio. Rio. Aí uh, o Yo -ha. Yo -ha é, é eu estou invertendo, estou falando de você primeiro, depois eu falo de só aparece. O Johan é aluno aqui da Veiga, está terminando? Está no meio do caminho. esperando que final do ano que vem. Uhum. Final do ano que é. vem, né? Então está no meio do caminho é praticamente. Desde meados de 2017. É, e o que, que foi decisivo para chamar ele para palestrar foi que a gente dividia, eu, eu, por que pareça eu sou aluno da Vega também. O que é, foi decisivo para chamá-lo é que a gente teve aula de modelagem de personagem, acho que você é monitor, né? Sim. Só que ele não monitorava nada, ele sentava lá na, na, no último computador e ficava modelando. Aí, todo final de aula, eu passava e olhava os modelos lá, modelos fotorrealísticos, lindos. Não, cadê o Flávio? E... Flávio, eu vou fazer isso. Ó, viu? Tirado também. Se se chamasse, né? É claro. Se chamasse. Claro. Pode claro. ah, adivinhar os outros caras. Né? Mas o cara produzia, no final, cada escultura que vale para Nossa Senhora. Né, em todos os santos, é, maravilhosas. Eu falei, cara, esse cara tem que falar disso aqui. <risos> tem que mostrar o, a, a ferramenta, o potencial máximo da ferramenta de escultura do, do, do, do, do Blender. Detalhes, sem tablet. O tio Rosa fala, Não, que com tablet fica, como é que é? Modelar com mouse é correr maratona descalço, né? é a frase dele. E ele corria, de boa, ele é. ganhava. <risos> <risos> <risos> <risos> Aí eu falei, não, o Johan tem que, tem que falar, e o primeiro desafio foi vencer a timidez dele. Vai ser ainda. Não, é, mas a gente convenceu ele lá, fala, participa, fala. Você Bota pra encerrar o evento. Eu você vai encerrar ah, o evento. Cara. Tá me testando. Tô. Então, é, tem essa história aqui, então eu fico muito feliz quando chega essa parte de a gente... Botar sangue novo para falar justamente, botar sangue novo para levar bala no paredão de funcionamento mesmo. Só estou te acalmando, né? <risos> tô é, é, você consegue, né? É, e é muito bom, simplesmente é muito bom, eu acho que é isso que respira e relava o evento. Então, bom, anatomia e modelagem 3D. Vou dar brevemente os conceitos essenciais à produção de uma boa peça. Desde a observação, gesto e silhueta ao estudo anatômico. Blocagem e desenvolvimento dentro de uma linguagem mais realista, em todo o processo. Com vocês, Johan. Johan. Para quem me conhece, oi. Para quem não me conhece, sou o Johan. já me apresentou brevemente, aí, sou aluno um da Veiga, desde 2017.2. E pesquisa de mercado rápido aqui. Alguém não sabe o que é um software livre? Pode levantar a mão. Um, dois, três. Tá. Então, a gente tem uma maneira bem didática de resolver isso. A gente pega a galera que não sabe o que é, amarra ali um chafariz que a gente tem ali fora, <risos> bota um, uma gravação do Cadu falando palavras de ordem, assim, software livre. E a galera vai a tomate com vocês. E dá resultado. Não, brincadeira, olha só. É... Cadu, vou, expri... vou explicar aqui brevemente o software livre, qualquer pessoa me corrige, tá? Então, a gente trata software livre como softwares que... a gente executa, a gente... redistribui, a gente modifica, porque eles são, no fundo, open source. Ou seja, é, a comunidade é, disponibiliza o código fonte. Então, aqueles usuários que têm maior conhecimento em programação, linguagem, é, podem fazer suas próprias modificações. E aí vem um ponto muito legal do software livre, em comparação aos softwares proprietários. São, por exemplo, softwares da Adobe, da Autodesk, são softwares pagos. É, se você tem um estúdio, por exemplo, você tem um custo enorme com a parte de licença e manutenção. E o software livre é legal porque ele é gerido pela comunidade de usuários. Então, é um ciclo vicioso no bom sentido. É, se tem gente usando, vai ter gente fazendo manutenção cada vez mais gente usando, mais gente fazendo manutenção. e isso tudo de graça, né? Então, é muito diferente você chegar e relatar... Não necessariamente que... de graça. Existe sim. Existem os pagos. Ok. É... Você pode relatar um problema, por exemplo, e... Cara, em questão às vezes de semanas, a gente tem visto isso com o Blender, eu tenho mais experiência com o Blender, né? É, eles lançam alfas com mudanças é, significativas, assim, correção de erro, de bugs. E que é uma coisa que às vezes você, por exemplo, no um Photoshop da vida, você vai ter que pagar aquela quantia de novo no ano seguinte. Às vezes o problema que você queria que fosse resolvido não vai ser. E se ele for, às vezes o programa vai estar três vezes mais pesado. Então assim, o software livre ele tem muita vantagem e eu acho que um dos objetivos, se não o objetivo principal daí no Graph é fazer a galera, o meio aqui do, do design, enfim, diagramação de conhecer mais e ver que não tem nenhum problema, não tem nenhuma diferença, é, pode ter alguma coisa um pouco menos intuitiva no início, mas depois que você vence essa barreira, é algo natural. É, a minha palestra que eu preparei, eu preparei uma coisa bem curta, é, mas com imagens, é, uma coisa bem prática para vocês visualizarem mesmo. E eu acho que tem a ver com isso também. É, não, se, não se prender a ferramenta. É uma coisa que o Felipe Coutinho, foi um professor de situação que eu tive em 2013, 2014, é por aí. Ele sempre batia nessa tecla, cara, não se prende a ferramenta. É, a ferramenta tem que fazer o que você quer, não o contrário. Você não tem que ficar limitado ao que ela fará, tipo, ah, eu não consigo fazer isso porque o Blender não... vai para outro, entendeu? E vai tomado a pegar vários softwares para compor a nossa, a nossa nosso workflow, né? Vamos dizer assim. Uh, então, o que eu vou passar para vocês aqui hoje é um pouquinho da experiência que eu tenho com escultura digital. Não estou trabalhando na área ainda, espero que em breve. É, já estudo 3D, assim, generalista, já tem uns seis anos mais ou menos. E, cara, o Blender está muito legal, muito bom mesmo. Eles estão com Alpha agora 2,81. Eles são com várias ferramentas que lembram até o ZBrush e, e outros softwares mais renomados aí da indústria. Cara, software super intuitivo, super leve, são cada vez melhores. E eu acho que em pouco tempo o Blender vai, já é o queridinho, né, do dos do softwares livres. É quase um pai. Mas eu acho que a tendência é ganhar cada vez mais espaço na indústria e a gente também com a gráfica está vem para quebrar esse paradigma de ah, você tem que aprender Maya é porque é o que o estúdio tal usa não, entendeu? Você tem que aprender o processo e os processos são completamente, perfeitamente transferíveis para outros softwares você só tem que se adaptar àquele software, pois você vence essa barreira inicial, é tranquilo é, então eu vou falar um pouquinho de escultura é, se eu fizer besteira você me perdoa, não estou acostumado é, alguém não sabe o que é modelagem 3D? Pode dar um abraço tá. é, Depois você vai lá para o também é, Então, a gente trata a modelagem 3D No geral, como o um processo de criar objetos tridimensionais Por meio de softwares digitais é, eles Podem ser aplicados cinema, jogos é, Cinematics é, e para a própria impressão mesmo, que está chegando forte agora Ou simplesmente para um trabalho de portfólio, uma peça estática né? Eu tenho a intenção, por exemplo, de trabalhar com colecionáveis Sempre gostei de super-herói, bastante E agora com a impressão 3D está ficando um negócio meio assustador também Enfim, sempre vi uma peça em resina ou algum outro material Tira o molde e replica aquilo Uh, então, basicamente, a modelagem é isso e a anatomia é o campo da biologia né, que estuda, basicamente, a estrutura dos seres vivos. É, é, a parte dos ossos, é, a musculatura, camada de gordura, pele, tudo. É, então, caras, por exemplo, como o Chris Posta, vou mostrar para vocês depois, o Antropos, ele está até na RAI desse final de semana lá em São Paulo, ele trabalha com modelagem ultra realista. É um negócio assim que você olha e você fala não é possível. É, é, parece foto, assim. é ridículo, entendeu? O cara é brasileiro, o cara é monstro já na indústria. Então, é, vamos lá. Estou falando demais, né? Então, o que vocês acham que a gente precisa para ter uma boa peça? Pode falar. Estou falando demais, vocês têm que falar também. Referência. Muito bom. O que mais? Outra pessoa. Uma boa ideia do que vai fazer, que pode ser tido uma referência. Uhum. Né? E como visualizar em parte na cabeça, em parte do transpor isso. Perfeito. Isso é mais ou menos a parte da direção de arte, né? Você está querendo dizer? Um cara ali te guiando e fala, ó, oh, a gente quer uma peça assim. Não pode ser ah. a própria pessoa fazendo isso com ela mesmo. Sim, sim. Penso nisso, como é que eu vou fazer para chegar a isso? Uhum. O que eu preciso. Claro, todo, uma de, certeza, todo bom designer né? deve pensar assim, né? É. Exatamente. O que mais? Pode falar, gente. Vamos ver, vamos criatividade? Criatividade? Sim, mas criatividade é subjetivo. Você pode ser um bom executor. Você não necessariamente precisa ser criativo e ter uma peça inovadora, alguma coisa assim. Você pode ser simplesmente um cara que recebe o concept e executa. Então é, mas assim, é sempre, claro que é sempre bom ter criatividade para você implementar coisa na peça. público-alvo definido. Oi? público-alvo definido. Sim, é válido. É, se você está pensando para fins comerciais, né? se você quer trabalhar para algum estúdio, é importante que você prepare o seu portfólio com né? o estilo você trabalha aqui de trabalho daquele estudo, né? Você não vai fazer uma coisa cartão se você quer trabalhar numa.. Uh, Na Oridoque da vida. Fugiu, O que mais? O que mais? mais? Que mais? Nada? É. Alinhada aqui. A primeira fileira falou. Nada mais, gente. Um monte de aluno de design ali conversando. Engraçado. Participem! Aluno já sabe tudo do YouTube. Bom, vamos lá. Silhueta. silhueta. Acho que a gente deve começar bastante por aí. Por que silhueta? Porque você vai fazer uma peça e você vai estar preocupado mais com o contorno do que com outra coisa? É, porque a gente precisa ter uma boa leitura da peça. A gente não pode encher a peça de um monte de coisa a ponto de você não conseguir entender o que é o braço, o que é a perna, o que é a armadura. Então, a gente tem que ter uma boa leitura, a gente tem que ter uma leitura clara do, do que, que a peça quer passar para a gente. A gente, pelo menos eu, é, quando estou com algo em mente, eu sempre tento fazer mais ou menos o que o Gustavo do 360 citou, né? fazer a pessoa se sentir ali naquela cena então a tua escultura, ela tem que levar a pessoa para algum lugar para o momento pro momento de alguma ação de alguma coisa claro se você tiver se você quiser fazer um personagem mais relaxado uma coisa mais natural tudo bem não tem problema também mas falando mais sobre ação seria mais ou menos isso então deixa eu passar aqui bom então a silhueta fala muita coisa para gente é... Deu, né? pronto Então, quando a gente vê uma silhueta dessa, a gente consegue rapidamente identificar que esse cara provavelmente está usando um terno ou alguma coisa assim, uma roupa com um corte né? mais retinho. É um Exatamente, ó, isso aqui. E ó, quando a gente olha esse cara aqui, a gente vê que o cara já tá com alguma coisa escondida aqui, uma lâmina, alguma coisa assim. Deve estar te olhando meio de, de lado, tipo, toma cuidado. E esse carinha aqui, olha, nosso bom praticante de artes marciais, ele tá aqui na, na pose comprometida dele. É, você pode identificar aqui uma faixa, alguma coisa assim. Provavelmente ele está executando algum algum golpe, algum movimento, alguma coisa assim. Um catinho. Se com bifu, catinho. Se for o Fu, catinho, se for... O cara... Da, da moeda, tá? É coisa, tá? E também, é, a gente acaba é, relacionando, não de maneira negativa, mas alguns superiores. A gente está trabalhando com personagens mais arredondados, e geralmente a gente identifica como uma fada, uma coisa assim, tá Ela está bem você vê que não tem muita quina aqui, é uma silhueta fofinha, bonitinha, agradável e se a gente for pegar um demônio, alguma coisa assim é uma criatura ela já tem coisas mais pontiagudas, garras né, chifres, são coisas que a gente acaba, claro que você pode quebrar esses estereótipos, vou falar disso no final mas a gente acaba relacionando também vamos lá para a próxima Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos de flow do corpo, gesturing. Né? A gente chama de gesturing que é o gestual da peça. É, São é um exemplos só de esculturas antigas. Então, vocês podem ver que é, o corpo ele nunca está simétrico. Ele não, você não pode escupir um cara assim. Eu, no máximo, você pode fazer um cara em pose T ou um cara em pose A, quando você for usar para animação para jogos Você vai ligar ele, vai criar um esqueleto virtual e depois você vai usar para animar ele. É, se você vai é, produzir uma peça que a gente chama de steel, né, que é o paradão, é aquela coisa pronta para, para impressão ou só para portfólio mesmo, para finalizar, a gente sempre tenta quebrar essa essa simetria. Então, o nosso corpo tende a... a a balancear as coisas. você joga essa ferramenta para cá, tem que eu vou aqui? Sempre rola esse, entendeu? Não, nunca, não. é, nunca deixa a peça reta como se fosse um robô. Para deixar mais elementos para a pessoa olhar. Também. É, você vai, você guia, né? O olhar da pessoa. É porque a gente não percebe isso até estudar e analisar os padrões, né? Mas é natural assim. Você você pegar uma forma assim, você, né, a leitura vai te, vai te guiando. Né? É para mim, que, que, que já estuda isso há um tempo, já é mais natural. Né? Às vezes, para a pessoa que está olhando assim de primeira, não percebe, mas faz muita diferença. Você conta histórias. Né? Bom... Ah, quando a gente começa a esculpir, no Blender, por exemplo, geralmente a gente parte de primitivas, é, que são um né, cubo, uma esfera, um cone, coisas do tipo. E... eu acho que o grande macete é você começar a enxergar o teu corpo com, esse, com essas formas. Porque é muito mais fácil você simplificar isso aqui para um cilindro, do que você pegar um monte de massa, sair tacando e você já não vai saber o que é bíceps, o que é tríceps, o que é flexor, entendeu? Então, é... eu deixo como uma dica, talvez. Mas é um processo que não é uma unanimidade, tem gente que consegue trabalhar com bastante malha. É... Mas, geralmente, quem ensina, quem, quem passa a experiência, é recomenda que faça isso, né? A gente começa por formas simples, bem blocadas, ó, aqui a caixa torácica, peitoral, toda coisa toda, e a gente vai quebrando as formas. Entendeu? Ó, aqui a caixa torácica, aqui os seis, vem depois. É... Enfim. Então fica a dica aí, depois a gente... Né, ver a musculatura, é, ver onde tem camada de gordura é, e como, ela, como a pele vai ficar ali, vai reagir àquilo, né. Não, é, não alisem demais a peça, não funciona, o nosso corpo não funciona assim. A gente tem quinas, a gente tem ossos que estão bem próximos e outras partes em compensação a gente tem bastante gordura pele, enfim é isso então mais ou menos aí é a anatomia básica, é né? um ecorché a gente chama de ecorché esse tipo de detalhamento né tá aí o masculino e o feminino ó, que eu falei quebrar a simetria tá vendo? a peça da esquerda não te diz nada Entendeu? É uma peça estática, dura, sem muito, muita interpretação. Enquanto a peça da direita, né? Olha, olha a silhueta, olha o, o, o, o gesture. Entendeu? Ela, vai, ela, ela te guia, entendeu? Ela te guia. A da esquerda parece uma documentação. Exatamente. Parece um model sheet dos anos. É. É que o negócio de assim, cabeça parece, tipo, representar um faraó. Sim. Só é, isso. existia isso na época do, do, do Antigo Egito, a lei da frontalidade, né? Que é, você desenhava isso aqui assim, de perfil, e não era isso? Foi ao contrário. Não era isso, né? Me salva, Gabriel. É. É. Você pode reparar que o tronco estava sempre, eu acho que, e os membros assim, é um negócio assim. Era a forma deles de, de representá-la nas pinturas, né? Bom, essa aqui é uma peça do Daniel Bell, se não me engano ele é argentino. Eu coloquei porque foi uma das primeiras peças, assim, na época que eu comecei a estudar, que me chamaram a atenção e falaram, caraca, ah, eu vou trabalhar com isso, meu Deus do céu. É, que é o Bell Wolf, né? Não sei se todo mundo aqui já assistiu. É um filme, se não me engano, 100% do né? E essa foi meio que a, a, a visão pessoal dele, do, do, do Beowulf, né? Então, repara, repara... Esquece o estereótipo do cara fortão e, e, e poderoso, entendeu? Mas repara no, no, no, no como a peça te guia, né? Olha o gesture. Ele tá apontando para alguma coisa, ele tá pegando alguma coisa. Olha né? a expressão facial. Né? Ele está em combate, ele está ele tá prestes a aquele momento do filme que ele dá... está. Exatamente. Olha como a peça é bem resolvida. Claro que o cara tem um conhecimento absurdo de anatomia. Né? É, um pouco o cabelo, além do personagem ser extremamente definido, o cara sabe executar. E.. O desenho de Boris, que foi famoso da década de 90. Boris Casoy. Não. Boris Valerro? Tinha... Boris eu... Valerio. Eu não lembro sobrenome. Era um pintor, ah, foi todo... o corpo de todos os anos, tem uma gente de musculófico ah. detalhados. Pois é. É, isso nem sempre é bom, né? Era uma, era uma coisa que eu ia falar mais a frente, mas eu vou falar agora, aproveitar para falar agora. É, fujam do estereótipo. Né? É, ele criou um estereótipo. Fu... É, fujam, fujam um pouco do, do estereótipo, é como heróis. É. Então assim. Tem muito o que eu fazer, eu vou ter que escupir caras fortes e bombadões e legais. Entendeu? Mas assim, com projetos pessoais, sabe, eu não preciso fazer um work extremamente definido e, e, e, e bombadão, sabe? É importante você criar essa ligação com o, com o conceito do personagem. É, nem sempre o, o, o cara que está lá caçando, ele vai controlar a quantidade de carboidratos que ele come, porque, Entendeu? O cara, vai, o cara é forte, se, é, é força não, não é sinônimo de definição, né? Então, às vezes, o cara tem, tem um barrigão, tem aquela postura assim, bruta e tal, arrastando o negócio no chão, o cara é muito forte, entendeu? Ou é, uma mulher mais cheirinha, alguma coisa. Teve um trabalho recentemente, se eu não me engano, do Alexandre Ribeiro, eu acho que ele é aluno aqui da Veiga, não sei se ele é aluno também. Ele fez com o Rafa Souza, que é... O papa aqui nosso, da, da escultura digital, cara, é muito bom, muito didático. Recomendo que vocês pesquisem depois, caso vocês tenham interesse. É, e aí, é, tem, o, tem um evento lá na Revolution, na Escola Revolution, lá no Sul, chamado Insight. É, basicamente, a galera pega uma semana inteira para produzir, é, com a mentoria dele, né? ele vai dando esportes, vai, vai ajudando a galera e aí o pessoal fez só de figura feminina só de figura feminina e o trabalho do Alexandre foi o que mais me chamou a atenção, assim, que ele fez uma mulher mais cheinha, assim, é, fugindo completamente, né, do, do estereótipo da, da heroína, daquela coisa toda, que a galera quando começa é muito assim, né vai esculpir o, o, o personagem masculino é o cara definidão fortão vai esculpir a mulher é, seios são balões glúteos são balões então, fica, não fica natural, né? não fica natural, não fica legal e você acaba se sabotando, porque você aprende de uma maneira forçada, né? você acha que tudo aquilo ali vai ser parâmetro, tudo vai ser uma graciane, tudo vai, ser, sem dúvida, tudo, tudo vai, vai, vai partir daquilo e não é, você tem que dar naturalidade às suas peças, se você quer trabalhar com algo mais realista, dê naturalidade às suas peças. Então, eu acho que com essas dicas que eu, que eu dei aí, é, você consegue fazer um pouquinho, de, um pouquinho de tudo e isso ajuda. Quanto tempo nós temos? Quanto tempo nós temos, Você já chegou a fazer a, a, o rosto de alguém conhecido? Hum, hum, quanto? Meia hora. Meia hora, tá. É, gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Eu vou responder as perguntas. Vocês querem fazer alguma pergunta agora? Pode me interromper, só pode levantar o braço, lá. Não, não. É, não, nunca tentei fazer... Um, já tentei fazer um likeness, mas não curti muito. É, o que acontece muito é que a galera vai, quando começa também, vai tentando fazer, tentando fazer, e qualquer coisa a pessoa... Ah, é o fulano de tal? Posta no Facebook, né? é o fulano de tal? é, cara, pronto, cara, tá igual, o fulano desse ficou. Tipo. E é uma das técnicas que o Rafa Souza bate, é, aprenda a estrutura craniana primeiro, né? aprenda o que compõe você para depois você tentar reproduzir, não adianta você pegar um, uma esfera e sair tacando massa e tentando achar a forma daquele cara, né? é difícil? Eu perguntei pelo seguinte, porque você está você tá sugerindo que se façam coisas mais realistas, né? Uhum. Então... Você tentar imitar a realidade, se vai um pouco por sim, esse caminho sim. e um dos vídeos mais interessantes que eu vi de escultura no Gimp, no Gimp, não, no Blender no, no YouTube uh -huh. foi uma, uma, uma cabeça que o cara fez, acho que é um italiano, sei lá quem era uh -huh. da avó dele, parece ficou sensacional sim, não, quando o cara foi um time um cara, assim, né? rápido aqui. Aqui. existe Bom, um não. cara chamado Rosem Diba se não me engano, eu não sei a ela... Não sei a naturalidade dele, mas o cara, é... o cara é.. muito chato, cara. Você. Quando entra no Artstation, você tem que estar com.. Artstation. Você tem que estar com.. Tem que estar com disposição de Então, é é, é... é o nível do cara esse aqui, né? É Vamos lá, nesse esse lado... O John Snow, o né? João John Neves. Então, esse cara aqui é... Entendeu? É a é, é especialidade do cara. O cara, é um, o cara é um monstro, entendeu? Deixa eu ver se eu acho que o Cristo pode ser aqui eu mostrar pra vocês. Você vai mostrar coisa sua também? Oi? Vai mostrar coisa sua? Não. não. Ainda não. No próximo dia no gráfico eu juro que eu vou ter um pouco de mostrar. Oh, assim? Então, o Antropusa foi o cara que eu falei pra vocês no início, né, brasileiro, ele trabalha com... é assim, não aparece, né, uma modelagem renderizada, Isso é uma foto, né, desculpa. Mas aí o cara também é hiperrealista, né. O Daniel Bell foi o cara que eu mostrei, do é o... Show, né? que é uma empresa de colecionáveis. Aqui no Brasil, se não me engano, a gente tem Iron Studios, que é paulista. Você já me mostrar o Blender? Quer? Diana, sim. Você pode mostrar o Blender, por favor? Sim. Posso, pode sim. Obrigado. Vou tirar esse daqui para fazer a pesquisa. <risos> é sempre bom que não, tá? Vou até no final do filme, mas eu posso tentar cuidar com ele. Eu tenho software de designer. Não, não Estou usando isso mesmo. Cadu, estou usando muito essa interface como se fosse úmido. Gente, esse aqui é o Blender, tá? É, como eu falei no início, ele tá, já é um dos queridinhos aí do pessoal, né? Do software livre. O Blender está evoluindo muito, desde a parte de escultura até a parte de edição de vídeo. É, o software faz tudo, assim, é realmente impressionante como evoluiu. Eu tive a primeira experiência com o Blender foi, se não me engano, em 2013, se eu não me engano. E eu lembro que não foi muito legal, porque eu também não tive um bom professor. E aí eu acho que às vezes acontece isso, né? Você acaba desistindo de aprender o software porque você chega assim e não é muito acostumado com o que você está fazendo, né? E aí você acaba... De, de tentar aprender. Isso aqui é, é, são dois personagens do Curta que eles, que eles fizeram recentemente, o Spring. É bem legalzinho que depois vocês assistam. E é basicamente isso. Quando a gente abre um software 3D, a gente tem a 3D View, né, o no nosso Workspace. E ele já vem, por, por padrão, quando você abre o Blender, uma, uma câmera, uma luz se você quiser renderizar e uma primitiva, um pouco é... Então, consigo... vou esconder aqui esse negócio. Quando a gente quer trabalhar no modo de escultura, a gente tem algumas opções. Geralmente eu já entro no modo de escultura. E ativo uma ferramentazinha aqui chamada Jim topo. O Jim topo basicamente trabalha com o seguinte: eu que você tem esse cubo aqui. Deixa eu mostrar Bom, esse aqui são exatamente as, todas as faces que tem esse meu cubo aqui. Está vendo? Não é muita coisa. Quando eu ligo o Dintopo, me pergunto aqui alguma coisa. Uh, okay. Quando eu ligo o topo olha o que ele faz. Eu ponho uma resolução aqui. Meu Deus, o que é isso? Tá vendo? Você vai adicionando resolução. Conforme eu clico na área, eu vou adicionando resolução a ela. É claro que ela não vai ficar mais tão plana, né? porque eu vou começar a destrinchar ó, esse cubo aqui. Eu vou puxando, ele vai criando. Como se fosse um pedaço de massinha mesmo. Geralmente eu venho aqui, remesh e ponho o Detail Flood Fill, que ele simplesmente joga essa mesma quantidade uniforme por toda a malha. Então você fica com uma, uma malha uniforme para trabalhar, vamos dizer assim. Ele por default já vem com simetria também. Então, ó, você já pega aqui, ó está fazendo um X de Sim. simetria. Ah, não sei, o que a gente pode fazer aqui? Assim, é, o, o software CG trabalha com, com simetria radial. Eu, eu usei bastante o ZBrush já. O que a gente pode fazer aqui, Pedro? Claro, parece, tá bom. Um pouco. parece realista. Né? A galera vai ficar confusa. Eu tô a parte do Aí teu... é, faz o um Cadu. Faz, um, faz a cabeça do Cadu, cabeça do Cadu. Faz o. Caraca, hein? Mas é isso, é. Faz o oh, Faz a unha do Cadu. Vou abrir a comunidade do Face todo mundo desenha também. mim. Bertão. Bertão. Ô, Adrani, pega uma Pega ah, a tablet. A tablet eu contei com essa possibilidade, né, De não ter. Tá na parte, né? Tá bom, deixa eu. A modelagem costuma usar fazer dois purianos também. Sim, sim. Obrigado. Muito Não, tá aqui. Aqui é a parte do biscoito, do casaco. Você bota a casca de fruto do biscoito. Não, tá separado, por isso que ele não achou. Ó, aqui, ó, tá separado. Bom, gente. Acho que todo mundo conhece, né, o meu digitalizador. Eu, Fala. eu vi, assim, já vi algumas pessoas usando ah. é, mas, um, alguns programas de, de modelagem em VR, não sei se você já... Ah, tá, eu já vi o Rafael Grassetti, ele fez um stream uma vez que ele estava com o Glauco Long, que são dois artistas absurdamente gigantescos aqui no Brasil. O Grasset foi o diretor de arte do último World of War, né, na Só Santa Mônica. E aí, eu vi um negócio desse. Mas fala aí, fala aí. É, eu, eu cheguei a dar uma brincada no evento que teve lá em São Paulo. São Paulo, São Paulo. Tá. É, do que vi, assim, Tá. Só o tempo que o desinstalador da TSI era até a zero de tamanho. <risos> é, então, aqui, quando a gente, quando a gente bota com o um shift, por exemplo, ele, ele suaviza mais. Então, você vai, você vai quebrando as formas um cubo já não é mais um cubo é né? um cubinho arredondado abaulado bom, eu vou tentar fazer sei lá, um aqui. uma coisa assim meio, não sei estou viajando aqui. mas fala aí Gustavo você chegou a usar? eu, eu vi uma do você curtiu? Um evento, mas era uma coisa ainda muito é... experimental? Alô. Era uma coisa mais, é, não sei. Eu, eu não conseguia. Eu não sou também escultor, né? Mas uh -huh. eu não, eu não conseguiria entender como fazer uma escultura realista dentro daquilo, entendeu? Era algo mais artístico, você uh -huh. muda as cores. Então, é, quando eu vi o Grazi, ele tava, não... dava um puxão um negócio meio doido assim. É, assim, você muda lá o pincel, aí você uh -huh. faz, assim, aí você vai. Uh -huh. Era um evento, né? então era meio que tinha um grande ambiente que cada, cada pessoa que ia ali pintar, pintava alguma coisa nova. Então era um Sim. ambiente colaborativo. Uh -huh. assim. Era interessante, mas eu não. É, me pareceu promissor, daqui a algum tempo Gente, no, vídeo. Pra, no vídeo do Google, que lança, são dois, são dois produtos do Google para VR. Né? É, tem um, um.. Você vê o um pessoal de, de, de arte e de cinema fazendo o layout de uma cena. Né? Então todo o concept da cena é desenhado de dentro do, do cenário. O cara, o cara faz, faz uma fogueira, faz umas pedras envolve, volta, não sei o quê. Ah, eu vi uma coisa sobre o Player One aí, o filme do Spielberg, né? Uhum. E parece que ele fez assim um pré, uma pré A das cenas, né? Antes de filmar, ele fez tudo em VR, ele fazia uma visualização da cena em VR, uhum. ele meio que comandava como é que ia ser cada coisa e aí eu um te produzir Tocando um... storyboard pro VR. É, é eles fizeram mostras. storyboard em VR, foi tipo isso. é, é só monstro, né? Gente, aqui eu, eu para o pessoal ali, mas a gente eu mascarei aqui uma parte da... a máscara na escultura, ela serve para você proteger determinadas áreas então se eu faço isso aqui eu não consigo mexer aqui, tá vendo? Eu, eu, que ver, eu só consigo mexer aqui, quando não está mascarado, eu fiz isso para puxar aqui tá? essa parte da, da cintura e do pescoço aqui A galinha, né? não vai dar para fazer muita coisa não, mas... Perguntem mais, porque eu odeio que fique esse silêncio. Isso é uma galinha? Não. Poderia ser. E é pergunta? <risos> o que, que é isso? Fala, pergunta qualquer coisa. Que é e, ó, quanto tempo você demorou para desenvolver uma técnica para você poder uh -huh, modelar já assim nesse. Eu, eu acho que. Eu acho que isso cada um tem um tempo, né? Por muito tempo, eu, eu, eu fiquei nesse desespero, assim, me cobrando, de tipo, caraca, mas o fulano pega um negócio de um cubo e transforma um rosto em meia hora, eu não consigo. E aí depois você vê que é, um, é uma questão muito pessoal, né? Cada um tem um tempo. Eu, eu sou um cara, particularmente, que demora um pouco a produzir as coisas. Então, eu estou tentando, não está muito bem resolvido isso na minha cabeça, não, mas eu, eu, Estou cada vez mais tentando respeitar o meu tempo, a minha linha de, de, de aprendizado e de crescimento como artista, entendeu? Tem que alguém alguém pelo microfone. O União? Fala, Danilo. Você acha que é mais difícil a pessoa que trabalhou numa gira durante toda a vida passar com um software 3D ou a pessoa do software 3D começar a trabalhar com a gira? Eu acho que é o contrário. Eu acho que é a segunda opção. Pelo menos eu... Eu acho que a minha primeira experiência foi direto no digital. E aí, lembro que depois eu peguei a massinha e falei, eu, caraca, não tem simetria. E, e aí eu, eu botava o dedo assim, pra, pra fazer um detalhe finíssimo, assim, e aí cagava tudo, eu falei, caraca, meu Deus do céu, eu, sou eu, eu acho que é horrível. Eu acho que é mais fácil, porque, não é que seja mais fácil, mas você se acostuma mal, entendeu? O software te dá... Ele te dá muitos atalhos, então tipo, se eu achei isso aqui grande, eu vou lá, vou aumentar o brush, vou, entendeu? vou encolher. Na, na tradicional não tem isso não, cara. Se na você cima errar. Não deve Z, né? <risos> você tem que ter Ctrl Z, né? Exatamente. A questão é essa, né? Você tem que. É muito mais uma questão de planejamento da peça. Os caras que escupem, por exemplo, o Alex Oliver da Vida, outro artista nosso brasileiro aí.. Dinossauro da indústria. O cara é muito bom. Ele tem um conhecimento absurdo de desenho, que é outra coisa que eu acho que ajuda também. Não é que você precise, mas ajuda, né? você entender melhor as formas. E de cultura tradicional, pô. Escultura tradicional, o cara é muito bom. Então eu acho que é, é.. Eu acho que o cara fica mais safo, entendeu? Quando ele vai pro, pro 3D, ele fica. ele brinca, assim, entendeu? Eu não, eu não, eu perguntas ah, não, não, É tenho... só, só uma observação, eu sei que você está no processo, fala isso, acho. Uh -huh. Fala, mas é, pensando nisso, na relação do digital com o digital. <risos> mas, mas, enfim, pensando nessa relação do digital com o real, o pessoal que trabalha é, principalmente o realismo, né, que você está falando mais avançado, uh -huh. pensa também como traduzir isso em termos de materiais na hora de imprimir, materiais que, que funcionam melhor com. Um tipo de textura ou outro, enfim, isso é uma parte sempre assim, pesada também do, do trabalho? É, o que acontece, o, o, a galera que está imprimindo muito agora, eu acho que o pessoal está imprimindo mais em resina, que ainda é um material um pouquinho caro. A partir do momento que você imprime a peça e ela está funcionando, porque também a impressão é, é, é engana, né? o pessoal acha que, ah, mas eu dei, dei, tá, bota lá no é isso, não, tem muito detalhe muito detalhe mesmo, principalmente com relação a corte de peça encaixe é... Às vezes você tira o modelo tira a peça e fica completamente fica com coisa grudada você tem que deixar, você tem que fazer um monte de coisa para dar acabamento para aí sim você pegar e, e, e replicar então eu acho que o cara que vem do tradicional ele tem sim um, um eu não vou dizer que tem um cuidado. 10 segundos, né? é? 10, 9. Eu não vou dizer que tem um cuidado, mas ele com certeza tem mais background para... Se, um, se der uma besteira assim, se der um problema, ele, eu acho que ele vai saber se virar melhor ainda. Então, é, se... Uma pergunta. O, eu, na época que eu modelava em 3D, é, tinha algumas questões, por exemplo, não era muito bom você deixar é, é, faces triangulares, você tinha que ter um pensamento... Eu, eu sinto que tinha que ter uma pré... Você tinha que olhar para o que você queria modelar e realmente desenhar linhas, de como va, va, vai manipular para animar. E sei lá, o que eu percebo assim, da escultura você... Isso é o normal mesmo, você sai de um, de um box e vai modelando por conta própria. Isso uhum. é o padrão que a galera faz. É então a gente tem os caras que ainda esculpen modo hard, né? Que o cara pega um cubo, ele vai botando várias edges e vai controlando melhor. Mas isso está cada vez menos comum, porque eu acho que o cara tem que ter tem que ser muito sábio para fazer isso. Primeira primeira questão tem que ser muito sábio. É um trabalho de E segundo que eu acho que já está virando já uma uma tendência, entendeu? Você pega você ter essa maior liberdade artística, vamos dizer assim. Você pega, não é você pegar um negócio e escolachar também, botar um cacetado depois, você não consegue mexer em nada. Mas, é, momento que você tem mais liberdade. Pô. Aqui, por exemplo, eu não me ficar confortável, entendeu? Eu já estou pensando eu vou fazer, o que eu vou adicionar e tal. Então, já é, eu acho que é algo mais intuitivo. Principalmente né? para quem está começando, o cara, pô, o cara que está começando, ele não tem né? é, nos, tanta noção de planejamento para você... Por exemplo, você fazer uma retopologia do rosto... Gente, retopologia, para quem não, não sabe, é, é um processo que a gente faz quando a gente tem uma malha muito pesada. a gente tem uma resolução muito pesada. E a gente precisa que aquilo rode num motor gráfico, seja para jogo, seja para animar mesmo. É, então o que, que a gente precisa? A gente precisa que aquela malha esteja é, mais uniforme possível, e aí entra a questão que você falou dos quadros ou dos tris. É, para você aplicar, para você extrair mapas. A grande questão da retopologia é você otimizar um rosto assim. Quando você faz a retopologia do rosto, você começa a entender um pouco mais sobre a questão das edges, dos loops. Eu acho que é, é, é extremamente necessário né, para você ter uma, uma boa peça. Né? Principalmente se você vai fazer para.. Se você vai fazer para jogos, tem que ser low boy. Né? Tudo bem que o PS10 está vendo ali com o SSD e não sei o quê. Mas hoje em dia você ainda precisa é, otimizar o, o modelo o máximo que você conseguir. É uma Próxima pergunta. Uma palestra eu, onde você eu... fez, você fez outros cursos ali, aqui da Veiga, para você pegar essa proficiência de? Ah, eu, você bem sincero, eu fui aluno da Seven. Não sei se alguém aqui conhece. Depois passou para Red Zero, depois passou para Zion. É um negócio macabro, entende? É tipo raiva. uma cabeça lá. É, é. e Enfim, não vou, não vou dar opinião sobre a escola, mas foi o primeiro contato que eu tive com escultura digital, foi no, foi no ZBrush. É, como eu falei, eu tive uma experiência com Blender, mas não foi satisfatória na época. Eu acho que o Blender também já evoluiu muito, né desde então. E foi lá que eu tive o meu primeiro, aí desde, desde então eu comecei a me interessar e tentar fazer as coisas. Agora eu vim para a Veiga, né, o Gabriel, nosso coordenador. E uma coisa que a gente estava comentando que é bem legal da Veiga é que a gente sai bem treinado aqui no 3D, porque o Gabriel conseguiu dar essa liberdade para os professores. É, de que cada um use o software que prefere. Então, a gente já, eu já aprendi um pouquinho de Max aqui, com matéria de cenário, né, do Nisenbal. Já estou aprendendo bastante com o Blender aqui, com o, com o Gustavo Rosa. E já usei o Maya também, que eu já tinha usado lá na série, na e usei com o Ismael aqui. Então, isso é importante. Eu acho que um dos objetivos da, da, da Guenobref é esse. Não é você chegar aqui e falar que o software livre é muito melhor, que ele só tem vantagem. Não é a melhor que bem, entendeu? Não é discurso político. É você dar liberdade ao designer. 5 segundos. Ao designer para ele escolher em qual ferramenta ele se sente mais à vontade. E eu sinceramente estou gostando muito do Zoglendor. Eu era vidrado no ZBrush. Tenho ele, obviamente, carqueado, né? Na Opa, tá gravando, vai pro YouTube, É. É, tá é. gravando. É. Não, gente, não tem. Entendi. E, além disso, você busca sites de referência, vídeos do YouTube? Sempre, sempre. Fala um pouco sobre isso. Sempre. É... Eu acho que foi a Ana, né, que falou isso hoje. Ela falou... Porque no início, a gente, como, como designer, a gente tem tendência a imitar muito o trabalho dos outros, né? Querer imitar o trabalho dos outros. Eu já passei por isso também. E a gente está sujeito a isso, não tem jeito. É... Então, é... eu sempre procuro muita referência, muita referência mesmo, tanto de pose quanto de... É, anatomia mesmo, porque eu gosto de uma linguagem mais realista, né? mas não tem jeito assim. Se você domina a anatomia, você pode fazer cartoon, pode fazer realista, que vai te ajudar do mesmo jeito. E, cara, a referência é tudo na vida do artista, né? não tem jeito. Você tem que partir de algum lugar, você não é macrodígio. Né? Você desenha também? Não? É? Não. Eu, eu desenhava bastante quando era pequeno Gostava, mas eu nunca fui O cara criador, entendeu Eu era bem o executor, assim Eu via um desenho que eu gostava, sei lá, do Sonic Na revista eu pegava e, e reproduzia Entendeu Eu acho que isso me ajuda um pouco Mas também, às vezes, me atrapalha Porque eu não sei Às vezes lidar com algum tipo de problema Eu digo, ah, o cara resolveu assim, então eu vou fazer assim Entendeu É uma coisa que eu tento me policiar também, para não, não Vamos tentar ser o um cara, né? Luiana, você mostrou algumas, algum, falou de algumas referências suas aí, a questão da modelagem realista. É, você tem outras referências no universo da animação, no universo do que, esse, ah, que você Ah, sempre, sempre, Fala aí. Não. É, Acho que aqui na Vega também a gente está tá sempre conversando sobre isso o Rodrigo, que tá ali, meu é. amigo do dia a dia, é um é. O cara é uma biblioteca de referência. Impressionante. E eu acho que ele vai ser um dos grandes animadores da nossa geração aí no futuro breve. E... é, o Rodrigo. E... Cara, não tem um dia que eu, que eu, que eu converse com ele e que eu não aprendo alguma coisa nova Então, às vezes, mesmo que você não busque, você está num ambiente como o nosso aqui, faz toda a diferença, né? Você está sempre em contato com a galera que quer trabalhar com isso. E. Eu tenho meus. Tá bom? Beleza. Deu, deu para fazer um manequim de, do pessoal de moda da vez, Pronto. <risos> quer abrir alguma coisa aqui? Deixa eu ver se tem uma coisa. É assim, né, amor? Você podia, você podia explicar um pouco que que você, qual o caminho que você estava fazendo aí? Fala desculpa, amigo. Você podia explicar um pouco o caminho que você estava fazendo aí? É, eu tentei, eu, eu parti do, do, do cubo, né? Aí tentei modelar aqui a caixa torácica, que é uma coisa que é um bom ponto de partida pra gente. Puxei aqui, ia fazer aqui o, a bacia, né? E aí depois eu ia enchendo essas partes aqui, porque aí você pensa na costela, aí depois tem quando você já vai pensar na musculatura tem a parte do, do abdômen que eles se cruzam, né? Então é mais ou menos isso, cara. É muita observação. Deixa eu tentar abrir aqui. Descartes. Tem gente que faz é. o contrário? Que faz como, como uma escuridão. Tem asculta, gente né? que é completamente desprendido, assim, né? O cara tem um o cara tem uma forma já, um workflow já dele. Cadê o meu aqui? E tem gente que tem muita facilidade, né? O, o, o cara tem muito artista que tem facilidade para quebrar, né? para você simplificar foi o né? simplificar a forma. Então, às vezes o cara começa aqui, a um cubo e tal, quando você vê o cara fez um olho. Ups. Ups. Ups. Ups ó um dos modelos que eu fiz lá na aula na, na, do, do rosa. Na monitoração? o Cadu, Cadu passou e falou, pô cara, tudo feito. Mostra a é malha. A malha? Então, a malha tá sacaneada. Isso aqui tudo. Não, não está lá, ela que é Ela não é quad bonitinho, não. Porque ela já tava tá de entopo. A ideia é que eu finalizasse essa peça aqui, fosse um busto, ou alguma coisa assim, que ainda tinha coisa para ajeitar. A ideia é que eu finalizasse ela, aí partisse o pro processo da retopologia, e aí está esse mapa. Enfim, é isso, gente. Gente, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela presença. Desculpa qualquer coisa. Agora é o seguinte. Você, você é um ser humano mentiroso. Pô, né? Não é possível que essa é a sua primeira palestra. Você me enganou. Não, não é a É a mãe de prova. É a de prova. <risos> Eu não tenho nada com isso. Não, não, não. meus pais estão de Você, Você palestra há 10 anos. Você não. palestra há 10 anos. Gente, não. viu? Didaticamente construiu todo o um conceito. E finalizou na ferramenta, com calma, tranquilo, tinha até postura de pau você parava com o pé para cá, para lá, é. só... Não, você é até de paizão. Só... só olhando, cara, sabe? Só, galera, só... o que a gente estava discutindo lá atrás? <risos> e aí, cara, se divertiu? Bastante. É, eu tô bem nervoso, na né? verdade. Tá nervoso? bastante. <risos> cara, esse aí, é nervoso? Olha, amor, tem que aprender com ele o que, que, que é ser uma pessoa nervosa, né? É a paz dos Virgínios. Não, eu tremi, cara, eu comecei de aparece É porque o nervoso é interno. É... é a paz do, dos Virgínios. Ah, Johanna, verdade. cara, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Foi um prazer. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que... E tem mais. Eu espero que a guinogrefe continue. Eu espero que o canto que de madeira de novo. <risos> e foi é como eu falei, gente. Não é A ser é melhor que B. Ou ah, o que é pago é isso aqui. É você dar opção de escolha para o artista, para o designer, para o profissional. É... Se sentir mais à vontade. E o que você aprende, a teoria que você aprende, você tem que estar apto a, a aplicar em, as, em qualquer software. Acho que o brasileiro tem, tem, tem isso de bom, né? A gente sabe se virar um pouquinho de tudo. Enquanto lá fora o cara se especializa em reading facial, expressão, não sei o quê, o cara daqui se saca até em programação. Né, Mas tem mais. Eu, tá filmando ainda, cartola? Ou parou. Doutor! Está gravando? Então está gravado. Então você já está convidado para o próximo vídeo greve. Tá é. Muito, é, é, é. Muito boa, cara. Muito boa. Você arrebentou. É. Você arrebentou. Para o ano que vem eu juro que vou ter um pouco de para mostrar e a gente. Cate cada Cach, os meus <risos> <Broca> de mãe? <risos> maiores incentivadores, maiores incentivadores. são, são aí, a Deus. Bom, galera, agora chegou a hora da gincana. Como é que eu esse negócio, aqui,